Se a mente não é treinada, ela também não tem força para resistir aos pensamentos negativos, medos, culpas, vergonhas e arrependimentos. Ou você treina sua mente, ou vai acabar tomando remédios a vida toda. Porque simplesmente não temos como evitar os problemas, as pressões e as dificuldades do dia a dia. Todos temos preocupações, coisas para resolver, pressões e isso vai continuar existindo. As situações vão continuar chegando até nós, as pressões vão continuar chegando até nós e nós precisamos aprender a lidar com isso sem se afastar tanto desse centro ou pelo menos aprendendo a retornar rapidamente para o nosso centro de equilíbrio. E os medicamentos não vão afetar, não vão mudar esse ciclo. Esse ciclo vai continuar acontecendo sempre. Os medicamentos eles atuam no nível de reprimir ou estimular hormônios.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 Thank mm -hmm. you.